Bom dia YouTube! <risos> Bom dia YouTube, como estão? Espero que bem Estou muito entusiasmada porque vou fazer vlogmas aqui no canal no YouTube e já não fazia <risos> há um ano, pois está claro. Hoje acordei um quarto pachete e nenhum dos meus filhos acordou comigo porque normalmente eu levanto o pé ante pé. E assim que há, assim um pé em coisa. Que é o. Não, estou parecido com. Mas pronto, estou estou aqui na cozinha. É Berma Coffs. Não tenho nenhum filho doente. Porque mês passado eu nem fiz nenhum vídeo. Porque eu tive sempre com os meus filhos doentes. Ou era um ou era outro. Portanto, foi mesmo horrível. E é isto, Portanto, este mês vou mostrar-vos hum, a minha vida. Eu espero que tenha doente, a sério. Mas não ficar agora é que vou fazer que dar um cafezinho. Depois vou tomar banho. Já devia ter tomado, mas estou a aproveitar, malta. Vocês não têm noção? Eu estou muito feliz porque o Francisco dorme a noite toda seguida. Tipo, há dois dias eu diria ele não tem acordado durante a noite. Então estou feliz. Na verdade, o que era ter vida. Diria que daqui a 15 minutos esta cozinha está em alvoroço. Beijos, até já. Bem, entretanto, já tomei banho, já me vesti. Continuo a fazer -me. Isto é. Inédito. Um, meu sempre este é da Vichy, que é tipo um sérum em água que ajuda a manter a pele sempre hidratada. Coço também, agora estou muito focada no pescoço, porque não não é para 9, não é? Deixo que seque e agora vou ao Azelaic like Serum, aqui este Azalex like Serum, que é ótimo para borbulhas, quem tem pele com tendência um, à acne. Eu estava numa fase antes do Francisco nascer em que eu já tinha vida e depois voltei a ficar sem vida e agora começo a voltar a ter vida. Portanto, de manhã aplico estes dois séruns e finalizo com um protetor solar. O protetor solar é mesmo, mesmo importante. Entretanto, tenho a Madalena a dormir na minha cama. Ela teve a noite toda a tossir. Não dormiu ela, não dormi eu. Depois não estava com coragem de me levantar para a pôr na cama dela. O Gui também não. Então, ok o a de na si, minha cama. Depois disto, eu gosto de deixar o do celular absorver para não ficar gorduroso. As minhas, minhas olheiras uh, têm a ficar tipo quando, quando não durmo bem assim. As minhas olheiras, em vez de ficarem escuras e saltam para fora ficam tipo papos. Agora, na maquiagem, que eu gosto de fazer primeiro é uniformizar a pele usando corretor. Portanto, as olheiras eu não gosto do efeito iluminado eu não adoro ver nenhum com esse efeito as ovelhas ficam mal cobertas depois com o corretor eu gosto de vir aqui estas manchinhas para dar uma aperfeiçoada entretanto já tivemos a fazer a árvore de natal mas ainda não está pronta faltam ainda umas bolinhas agora, agora estou a fazer a minha maquilhagem, tu gostas de maquilhar? Ah, a base que eu vou usar é esta da Armani, que é maravilhosa e deixa a pele muito perfeita e iluminada, que é a Luminous Silk. Ah, honestamente, ao longo dos anos, fui percebendo que a minha pele resiste muito melhor quando eu uso pó solto na cara toda do que só aqui, apesar de de manhã ter um aspecto mais seco, ao longo do dia ela dura muito mais tempo. Vou usar este rosinha da NABLA, que é um blush com iluminação. Ai, agora exagerei deste lado, meu Bem, tá. Agora vamos aos olhos muito rapidamente, porque o Francisco deve estar mesmo a acordar este mais laranja. E agora começo sempre pelo <coughs> cantinho interno. Agora com este mais rosinha, desta paletinha de Nala, põe-me uma pálpebra móvel, porque já não me resta há muito tempo, então agora vai ser a despachar. Agora com um lápis castanho, que está aqui, linha de água superior e inferior. Agora com um lápis e um bocadinho de castanho, vou esfumar com, com lápis não, não é com um pincel, e assim. assim. Espera, amor, agora estou mesmo, mesmo, mas já a acabar. Assim. A Madalena pôs-me esta pulseira linda, que foi ela que fez. Com a mãe. Com a mãe. É. Esfumar em cima para não ficar muito caído também. Eu já estou mesmo a acabar, amor. Então temos aqui a cabeleireira maravilhosa que me vai pentear enquanto eu acabo de me macrear. Olhos fumados, agora revirador de pestanas e rímel e estamos prontas. E então, estamos, meus amigos, só falta pentear e -se secar o cabelo. Gostam, não? A minha macreagem todos os dias. E hoje ineditamente consegui marcar-me de manhã porque normalmente acordamos. Eu quando acordo, acordo toda a gente. Não há nada a fazer. Falta-me só um hidratante assim. Queria que eu não comece a é? Mas um eu não sei como eu não comece a acordar. meu dia. Não sei é Olha leitinho, aquele leitinho adoro. Oh, buscar leitinho para o Francisco. Devemos buscar leitinho. E este pezinho sem meia? Bom dia, Francisco. leitinho. Bom dia, Francis. Meu filho, esse é meu filho. É assim todos os dias. Bom dia, bom dia. Mãe está a fazer o um leite. Hum. Hum. Diz? Posso ir para as palmas? Olha. vou pôr, já... este não Já vou tirar o fogo de Então, vamos... não sentar ver Então, vamos agora no leitinho número 1 um de Francisco Eu normalmente já soube este leite de manhã na é verdade... Ok, e a Madalena está a pôr um, na árvore de Natal mais bolas Porque ainda não acabámos e o Francisco está a ver o seu E pronto, malta, é isto Depois os tios meninos Ok, depois dos tios meninos, deixá-los na escola e trabalhar Ah, update, a pele da nossa sala ainda está caótica Ainda não está nada pronta, temos esta mesa provisória. Temos esta mesa provisória, não é a nossa mesa final, porque eu dei a minha mesa, estava noutra casa à minha mãe. Aproveitei a mudança e levei logo para lá. E. <risos> e pronto, e então ainda falta fazer o projeto aqui da sala e do nosso quarto também. E, portanto temos esta sala assim, toda decorado. Entretanto este é o quarto mais giro do mundo! Queres ir acender as luzinhas para mostrarmos aqui no YouTube como é que fica? Tão fofo! Fechem os, olhos. Fechem os olhos! Estas luzes são umas nuvens do IKEA, falta acender esta são muito giras. Estavam esgotadas, mas eu pus -me para notificarem-me e fui logo comprar quando chegaram. E pronto, falta-me só agora arranjar este espaço aqui. É o quarto mais fofinho do mundo, não é? Os doces são da meio de Mar Shop. E depois, tenho aqui uma estante para os livrinhos deles e falta-me decorar aqui esta parte. Ai que Vá, não se esqueça. Segura-se aqui. <risos> Meninos, vamos nos vestir é porque temos ficar sem tempo. É. Boa, Francisco, agora está a mãe. <risos> Olá! Olá, muito bem! Cuidado, não apertes muito na barriga. Bem, vamos nos vestir e já volto a retratar, vou vesti-los. Bem, entretanto, vou fazer, uma é que a mandalena estava a pedir, há é muito tempo, vou fazer muito rápido. É bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom camarada, é bom camarada É bom, é bom, é bom, é, é, bom. é bom Agora, uns um, meus dedos E... Bem, miúdos na escola, check Agora vou arranjar o meu cabelinho Tenho conteúdos para fazer Portanto, tenho que gravar uh, uns Reels e uns posts e fotografar uns posts. E isto monta, já vos mostro como é que já está o meu cabelo. Eu vou fazer um live. para vos explicar como é que isto funciona. Quando é uma, uma publicação, uh, que é publicidade, eles enviam o conteúdo a ser fotografado. Uh, pronto. E depois existe um briefing que eu não posso acho que mostrar, é confidencial mas pronto, é isto tenho que ver o briefing e ver o que é que, o que, é, que é pretendido fiz os conteúdos que tinha a fazer aqui fica o meu looking do dia com este cabelinho está um bocado escuro, não está? Eu ainda não tenho as portas daqui das laterais mas pronto, agora está assim esta é a minha cama então, está no meu escritório para editar os conteúdos e... Queria fazer um planeamento porque nestes últimos meses tem sido mesmo difícil conseguir focar na criação de conteúdo e no planeamento e numa estratégia porque tenho tido os meus filhos sempre doentes, depois no verão tido os milhos em casa e tem sido mesmo difícil gerir tudo, então agora hoje não tenho nenhum doente não tenho mais nada marcado, apesar de me dia acabar por volta das 5, 5 e um quarto para eu ir buscar hum, conseguindo agilizar alguma coisa. Vou partilhar convosco o que o Gui ofereceu no meu dia de anos foi este anel da Tuse. É muito giro. Tem, espera, tem um ursinho azul e um coração cor-de-rosa. Assim, é tipo Francisco e Madalena. Acho que é muito fofinho. Pronto, fica assim. Um F e um M. Eu dei um nó para ele ficar mais curto, porque eu gosto dos é, quadros um bocado mais curtos. Vou usar este perfume muito bem, é simples, simples vou partilhar convosco também que anda a planear para a minha sala então eu tiro as fotografias à sala e depois venho aqui este programa que se chama Procre Procreate e desenho as coisas para ver como é que vai ficar eu vou querer pôr frisos nas paredes porque eu gosto muito da cena mais vintage apesar desta casa ser super moderna queria arranjar uma maneira de remeter ao vintage sem ficar foleiro, mas ao mesmo tempo ainda não sei se vou manter estes frises assim nesta disposição exata, mas queria frizzes para esta parede. E, e pronto, estas são algumas das inspirações, tipo este género de... queria que isto focasse. Mas também tenho umas outras inspirações. pronto Depois tenho aqui a planta para definir a área, fui eu que desenhei, numa escala em centímetros para ficar mais real possível, para ver também do sofá, porque eu vou querer um sofá de canto, mas também já percebi que aqui não dá para ser em três lugares, vai ser tipo 2 e 2. Um, sala de jantar, aqui vai ter um móvel nesta parede, este é o aparador de televisão, este aqui, e aqui vai ser um espelho, esta é uma das inspirações, eu gosto muito destes frisos e gosto que acabem em redondo, para ser mais moderno em vez de ser reto. Depois também gosto deste detalhe aqui em cima Porque isto é um pé direito mais ou menos igual ao da minha casa atual A minha casa antiga, antiga tinha um pé direito muito maior Isto é um móvel em Nogueira Acho que vou mais para isto Nogueira. Isto era se tivesse móvel e depois Ali ao fundo optasse por um móvel de cima a baixo Acho que vai ficar pesado uma coisa Pronto, última inspiração para a zona da sala é isto. E inspiração para o móvel que eu vos estava a falar naquele canto será alguma coisa assim, neste género. Pronto. Entretanto, agora dá para ver melhor como é que está a ficar o quarto dele. Está assim. O papel de parede. Este lado ainda me falta arranjar. Não sei se pendura aquele espelho ali ou não. Pus papel de parede em todo o quarto. Esta parede me falta ainda pôr aqui uns quadros. Acho que vai ficar giro. E, e pronto, e também já tenho cortinas. E comprei esta estante muito gira, mas estas estante, este nível aqui... Este aqui não tem livros quase nenhum, porque não tenho livros deste também. malta, então estou aqui no escritório um, e aqui não há muito a dizer. Estou a editar um vídeo. Estou a editar um vídeo com um ser stories e estava a editar as fotografias para publicar e depois vou enviar para a aprovação. E é isto. Amanhã um, tenho também que fotografar os conteúdos logo amanhã que é quando há sol, porque depois disso já não conseguimos fazer pão. E amanhã vamos um, ver a Cinderela no gelo, no centro comercial Alegro, em Alfragite. E vamos fazer um programa pela primeira vez com uma, com uma amiga. Da escola da Madalena, portanto, acho que ela vai adorar. Agora vou acabar de editar, enviar para a aprovação e já vos volto a dar novidades. Entretanto, chegou aqui ao escritório estas duas encomendas. Muito bem, vamos abrir e ver. Bem, vou só uh, enviar para a aprovação isto e já abro ali as encomendas, é muito melhor que o texto. Eu vou editar as fotografias, e agora vou escrever o copy Que é o texto que acompanha o post E enviar para a Joana Não esqueçam de participar, não passa tempo de leis de dormir na compra de uma O primeiro enviar isto para matar a nova para não perder o vídeo não, não Tem umas iguais que é muito alta? Precisa. A música ficou muito alta, porque no computador ouve-se de uma maneira e no telefone ouve-se de outra. E no computador até estava ok, mas no telefone está... Péssimo! Bem, quando é que ele está a exportar? Vamos tentar então abrir as caixas. Então... Vamos Ai! O que será? Então, temos aqui um STSF da Vichy. Vichy, muito obrigada. Eu estou sempre a comprar produtos vossos e a partilhá-los nos meus stories e nos meus lives. Ele é o Serum Mineral 89. E Olha, mandaram-me. Estou tão feliz. Ainda no outro dia comprei. Então, mandaram-me o um Mineral 89. Muito obrigada. E mandaram também isto podem mandar todos os meses, que eu gosto de um passo por mês. me também o gel de limpeza deles, da Vichy. Nunca experimentei este gel. Vou experimentar. E oh, o meu querido, que eu estou a adorar, o protetor solar é ótimo. Eu antes usava muito da La Roche-Posay, mas depois acho que mudaram a fórmula. Então comecei a usar este da Vichy e estou mesmo contente. É este aqui, esperem. Vou fazer zoom. Ah. Pronto, e agora tenho usado este, que também adoro, e já vai a meio. Eu, as, as minhas coisas acabam super rápido, porque eu, eu uso mesmo todos os dias. Vieira, sim, 1943, Feliz Natal, momentos mágicos. O que será? Malta, é boa da chocolá. Olhem bem isto. Temos meias, temos isto... Tem ah! Ai, minha Nossa Senhora do Céu! Hum, maravilha, agora vou enviar isto à aprovação que já devia ter enviado. Bem, feito, agora vamos buscar os nossos filhotes e vamos para casa, é isto. Sim, mas também abre o Podes filmar. é o rosto. Vais abrir? Sim. Obrigada, Coutinho.